Salve, meu querido! Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Gente, agora vamos, vamos para a parte 2. Deixa eu ver aqui. Agora é com o desafio é com D. Hora. Vamos lá para o Vamos aumentar a sua classificação para profissional. Vou avisar para a Alejandra que você está indo para lá. Avisa a Alejandra que eu tô indo para lá, minha filha. Vou ter que dar uma voltona, né? Sim, nos antigos de Hot da Haley. Acho que tem algo, mas precisa de você aqui. Sim, quem tem Agora... joga, mas só que você tem que ter o jogo instalado. Bora! Caraca, vamos entrar. Agora é o evento. Olha lá a marquinha do t -Hunt. dá para ver aí? Ele fala que sempre quis ver o que um de hora. Não, o KTHMPés é só comprar isso, a DLC. Na próxima qualificatória Nossa, vai precisar cara, provar eu que pode encarar o topo em alta velocidade. Vamos nessa. Nós, caraca, mano. Acelera. Leve o surf é questão de equilíbrio. Nossa, cara, olha é isso! O tobogã à frente. Que isso é um tobogã? Diabo mesmo! É. Vou fechar o vidro, continua indo, vai! Ah. Que é isso, mulher! Se controle! Nossa, e o carro anda como se ele estivesse andando de boa no. Ah, beleza, o primeiro tobogã já foi! Hum, já vi que vai ser apelão, hein? Já vi que o bichão vai ser apelão. Podia ter aquele carro de velocidade no e pular tudo. Podia ter aquele carro. Mateus ele contribui com dona O a de passageiro Beleza, o segundo turbo aí. Lembra só, você quer Ai meu Deus, a Deus a é água pra água cá. Ela. Caraca, velho, esse carro é muito massa. Olha aí o jeito que ele anda na água. Uh! Vamos subir numa solta. Uh! Uh, não, peraí, vamos descer. Aonde é? você comprou essa banheira? Essa Imagina dona Vera tomando banho nessa banheira. Vai é pra queda d'água. Estamos quase lá. Que motor que esse carro usa, hein? Podia ter o carro daquele carinha que fica com fone de ouvido. Nossa, é da hora, velho. Aquele carinha que fica com fone de ouvido, sabe? E O carro dele é cheio de som. Nossa, podia ter <risos> ele, incrível. né? Incrível! Eu vou na frente secar meu cabelo e você vai voltar para a rodeira. Sua classificação agora é profissional. Obrigado pelo Deora, minha filha. Estamos é mesmo que É um V20 motor de Bugatti. Você passou pela qualificatória. Agora sua classificação oficial da academia é a profissional. Coloquei novos eventos na sua programação. Algo me diz que você vai adorar. Ah, o que acha de aprender também, um pouco né? mais sobre Hot Wheels? Quer aprender mais sobre a famosa pista laranja? o evento lá, ali. Claro ele, que hein? sim. Chego aí já já. Beleza, vamos fazer aqui primeiro, ó. Eu vi uma corrida... De... Nossa! Olha o tamanho dessa corrida. Vamos fazer ela. Já tá aqui na minha frente. Agora que você tá na classificação profissional, vai poder usar carros mais rápidos. Não me entenda Beleza. mal. Vamos atingir velocidades intensas aqui. Mas temos que fazer isso com cuidado. Sempre que você subir de classificação na academia, vou deixar que você dirija carros mais velozes. Beleza, é uma corrida de velocidade, minha favorita. Carros de pista e condução de precisão. Tipo o meu Mano, programa de é corridas no bonito, asfalto. Mas maior cara. e mais laranja. Esse carro aqui vai ser meta? Valeu boss! Mas vamos zerar isso aqui o mais rápido possível para nós fazer as corridas. Corrida online. Será que hoje nós zeramos isso aqui? Não zera não. Eu tô impressionado, que era. Eu achava que ia escorregar muito aqui. Muito bonito, cara. Ih, rapaz, o freio travou. Classe A, né? Não mudou nada os freios dos carros classe A. Uma maravilha. Ele tá full classe A, não dá pra não fazer nada. De... Talvez não, né? Talvez dá. Sei lá, tem que ver depois. parte aqui é muito louca, velho. Ainda bem que dá pra controlar de boa aqui, viu? Meu Deus. Não, não, não. não. Será que dá pra zerar em um dia? Tem que fazer o tal do... Como é que é? É speedrun que fala o nome? É, né? Muito top, viu, cara? Eu quero a miniatura desse carrinho, mas tá muito cara, tá muito valorizada. Vou ver se eu consigo importar. Tem várias versões. eu quero essa, essa roxona com branco. Eu oh, podia ter aquele carro, velho, daquele carinha que tem um fone de ouvido. Nossa, é muito top na hora que ele chega no, naquele evento do Hot Wheels. Esqueci o nome do desenho. Ele chega com somzão Nossa, é muito top cara. Tirou onda Nossa, que pista grande, hein É esse mesmo, é esse mesmo E o modo rivais aqui, hein Lembrou um Horizon 3, hein? Ô, oh, saudade, mano. Acho que eu vou... Acho que eu vou fazer a campanha do Horizon 3 de novo, hein? Hum. Acho que eu vou fazer a campanha dele, Muito rápido. E as corridinhas online a gente vai curtir, viu, velho? A gente pode colocar todas as corridas. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, San. Obrigadão, viu, mano? Dá pra gente colocar as corridas tudo. Full corrida. Os carro é a WD, velho. Né? Que ele tá muito. Muito grudado. Ai, ai, vai ser louco demais as corridas. Nossa cara, vai ser massa demais. Classe S1. Eu vi que a gente não vai ter problema de velocidade, né? Porque olha isso aqui. Meus carros tudo vai, vai limitar. <risos> Todos os meus carros vão limitar a velocidade. Porque os carros meus, eles não chegam é, em ambiente normal. Os carros do Forza não chegam a, a mais de 340. E aqui, passa dos 400. Classe B chegou a 300 aqui, 300 e tanto. Vou, vou olhar no mapa aqui, né? O que, é que tem para fazer no mapa? É, já venceu, Ó, agilha três estrelas ali em tudo. Tem umas pinatas aqui, ó, para quebrar. Tem umas pinatas aqui para quebrar. Deixa eu quebrar uma pinata. Assim, o... Pre... É, é, é... O, olha, se a gente for comparar o Forza... Com a, a, os jogos que tem na, na concorrência, mano. Olha o Fórmula 1 cobrando 400 reais, velho. Fórmula 1 cobrando 400 reais. Quase que eu não quebro. Entendeu? É muito caro o Fórmula 1. Não tá caro esse jogo aqui, não. Pelo que ele oferece, só temos um evento aqui de rally classe A. Vamos lá. Salve, Lucas, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver que corrida é essa aqui. Uh, obrigado, Matheus. Muito obrigado, meu querido. Salve. Salve, mano. Salve, man. Beleza? Mano, os carros aqui aceleram demais nesse jogo, nessa expansão. <risos> acelera muito, muito. Olha. Caraca! Ai, ah, que é louco, ó! Eu ainda não me acostumei com essa loucura. Ah, até que nem precisou de um carro com um pneu off-road, né? Aqui, até que a maioria das pistas é dentro do. da pista da Hot Wheels mesmo. Mano, é muito louco. É... Caraca. Galera que é fã de Hot Wheels deve ficar maluco isso aqui, velho. Eu que sou fã. Eu achei muito louco. Achei que eu não ia ficar tão impressionado. Ai, esse freio dessas classes baixa. Ah, que precisa de um pneu. Precisa de um pneu off-road. Olha o som. Escuta o som. Opa, obrigado. Capote. Vamos lá, vamos lá. Top. As pistas aqui... Não, a, as pistas até do Horizon México são ótimas, né? É... Ah, beleza. Eu vou olhar aqui que é melhor, né? Deixa eu ver. A gente já terminou aquele objetivo. Ah, a gente concluiu todas as corridas. Isso aqui é o quê? Ganha pelo menos uma estrela... Nas cinco proezas da classe A Ah tá ah, Aqui ó, tem uma proeza aqui ó Tem uma proeza aqui, vamos lá, é uma placa de perigo Cair do mapa? Vou tentar cair depois Vou tentar cair depois Ele deve dar o respawn né Quando Deve dar, se... vai dar o respawn Ó, concluímos ali hein Concluímos ah tá, aqui tá pedindo pra gente concluir a história ali, ó. Eu sei onde é que fica. Ela tá liberada. Onde é que ela tá? Ah, aqui, ó. Essa história aqui, ó. Boa tarde, tudo bom. Vamos levar esse monstro pra cá. Vai com o em rosa, hein? Cuidado! Ah. Você tá pilotando algo com praticamente 1400 cavalos. Caraca! Como eu disse, os carros da Hot Wheels foram feitos para correr em pistas personalizadas. Mas e como são as pistas? Olha, elas são feitas em partes para que as pessoas construam o que querem. Aí você inventa um curso. Mano, que, que é isso? Nas retas freio de velocidade para desacelerá-los nas curvas apertadas. Dava até para ajustar a potência do impulsor, mas por que parar por aí? Loops, rampas de salto, curvas inclinadas, quedas de gravidade, pontes de cavaletes, chiquenes, cruzamentos, contadores de voltas, lançadores laterais de várias linhas. Tudo totalmente compatível. Só engenharia da boa. Eu quero aquele carrinho fizeram ali, Fizeram uma oficina com um dinamômetro funcional e uma lata de óleo em miniatura para usar nos carros. Eu brinquei com ela e era incrível. Legal. Que a pista é laranja. As crianças gostam de laranja. <risos> Posso discordar. Hum. Você sabe, nada é mais legal do que ver carrinhos correndo lado a lado. A Hot Wheels fez vários acessórios com essa finalidade. Lançadores na linha de largada, velocímetros para gravar a velocidade dos carros que passavam e plataformas que mostravam qual carro terminava primeiro. Nada de trapacear por aqui. Nos anos 70, havia peças de pista dedicadas às Nossa, múltiplas cara. vias, incluindo a Fast Track, que tinha três vias de largura e nenhuma divisória, possibilitando ultrapassagens arriscadas. Nos anos 70 havia peças de pista Dedicadas às múltiplas vias Incluindo a Fast Track Que tinha três vias de largura E nenhuma divisória Possibilitando ultrapassagens arriscadas Caraca, Atualmente velho. tudo está ainda mais divertido Temos pistas em formato de 8 Estacionamentos de vários andares Impulsores que funcionam com elásticos E até mesmo tubarões e dinossauros que Estou tentando prestar atenção No que ela está falando Mas está difícil velozes pra correr em pistas Meu Deus. de plástico. Eu não sei por quê? Para saltarem mais longe quando chegam no final, claro. <risos> vamos nessa. Vai vamos ser lá, vamos épico. Lá. Vou pilotar com você nessa parte. Tem pula 366 metros. Vai com tudo! Faz esse twin mil voar. Ah, se eu pular para outro lado, eu pulo mais longe vida. ainda, né? 268 <risos> Ah sim Todos os sedentos Pera por Deus. adrenalina da academia Vamos falar boa, desse boa, aí Boa, boa, boa Vamos lá, eu quero minhas três estrelas, por favor Isso Chegou a hora de aprender sobre a maior rivalidade da história da Hot Wheels Ah, olha lá O bom é que aqui no mapa já fica direcionado Vamos fazer aquilo lá Você tá mandando a gente fazer isso aqui, vamos lá lá <risos> Você deve estar se perguntando sobre esse papo e esse pneu aí. Que eu quero diz, esse pneu né? no, nos Ó, carros normais que eu vou ficar com azul. No caminho eu explico tudo para você. E esse pneu, a roda, né? Parece a roda dos carrinhos. Você já ouviu falar do é, Dom é, da da vida Dom vida e do Tom McElwain, né? Eles eram pilotos de arrancada bastante famosos Nossa, na NHRA e tiveram uma bem. rivalidade amistosa por anos. Don foi quatro vezes campeão da National Hot Rod Association e membro do Hall da Fama da Motorsports. O apelido dele era Snake. E Tom McEwen era outro piloto de arrancadas que venceu na NHRA. Ambos eram pilotos bem estabelecidos individualmente. Ao longo dos anos, enquanto competiam na US Nationals, eles se encontraram várias vezes, o que acendeu a fagulha de uma rivalidade amistosa entre eles. Mattel propôs criar uma série de brinquedos baseados nessa rivalidade entre o Snake e o mongoose. O patrocínio da Hot Wheels trouxe várias coisas com o tema de arrancada. Muito top essa história desses caras. Mano, é muita e a Hot velocidade. Criou várias linhas diferentes na época. É muita No Horizon 3 era essa velocidade toda também? Tivemos com o Runner e o Big Belter. Ambos tinham lançadores de elástico. O Big Belter até detectava quando alguém queimava a largada. Ah, okay. Legal, né? Eles acabaram sendo um sucesso absoluto, aumentando a fama tanto da Hot Wheels como das corridas de arrancada. Os pesos pesados foram criados para ir rápido nas quedas de gravidade. E os Sizzlers tinham motores à pilha, para você não precisar dos lançadores. Agora todo mundo vai querer muscle o carro né? um porque designer combina demais. Tem, começou criando carros como Six Shooter e o Open Fire. Tá, eu sei que não eram bem realistas, mas qual é? Seis rodas? Isso é muito legal. <risos> Esse pneu a com a faixa vermelha. Várias outras inovações surgiram, como as estampas por nos carros, que foi uma revolução na época. E veio o Hot Wheels Collectors Club Kit, que tinha o Boss Ross, o Heavy Chevy e o King Kudas. Capô aberto, super compressores, pinturas prateadas, era demais! Mano, se o T.D.U. tivesse lançado esse ano, ele tinha quebrado. Que não tem como, velho. Isso aqui é muito louco. Esse aqui é muito. muito Os top, Os carros esse aqui. do conjunto Snake vs Mongoose original eram alimentados por elástico. Esses aqui não são. Que tal a gente testar numa corrida de arrancada? Hum, anda a ver, Riley. Bora. bora! Bora, bora, bora. Chama! Hora de saber como se sai o Snake. O carro dele deve ter um grip muito bom, né? Tá roubando. Não conheço Mandei bem. O mapa. carro no meio. Nossa, é massa. <risos> Continua pisando fundo. Deixa que Amor. eu me preocupo com a física. É muito massa. Cara. Muito louco. Nada muito mal, louco. nada mal. Eu te deixei ganhar, é claro. Para quem mais eu daria as chaves do riprod? Caraca, já... Gente, nós já jogamos muito, hein? Meu irmão. Não jogou nada, né? Vamos jogar mais um pouco. Boa, boa, boa. Agora é esse aqui, ó. Ah, Conclua a classificação. É essa aqui? Cadê? Ah, é essa corrida aqui, ó. Vamos concluir ela. Você vai competir mano a mano contra um convidado especial nesse Porsche Chupan, um turbo duplo Porsche, de ,3, ,3 litros. Porsche o quê? É um Porsche? Turbos. Porsche Chupan? <risos> Nunca ouvi falar nesse Porsche na minha vida. Porsche é, Chupan. convidado especial? <risos> ah? ah, foi quem deu pra chamar em cima da hora. Mas tem o carro. Foi baseado no modelo Verne Chupan, usado pra vencer o Le Mans em 1983. Parece algo do futuro, não acha? Nossa, ele é muito futurístico Falei mesmo. Com a Rey. Pensamos numa corrida de alta velocidade nos desfiladeiros do deserto, igual em Star Wars. Poste chupando. Surpresa! Eu não vou perder a chance de competir contra uma futura lenda pelo desfiladeiro. Me vença no mano a mano? E você quem manda Cara, ó hum, para pegar o pacote de carros completo Você tem trazer. que gostar de colecionar acaso, carros Aí compensa ele é mesmo Agora um se você de... pensa em competitividade então, é uma lenda Dos do 40, 40 carros que tem ali Eu acho que uns, um... desfiladeiro dos gigantes. uns o Contando e você com, você vai com os carros de drift Uns 25 deve ser bom Muito bom Opa, obrigado aí o pessoal que tá seguindo Nicolas, Gabriel Então parece que eu vou estar entre você e a sua lenda Vejo a linha de chegada. Não por muito tempo, amigo. Okay, Cara, assim, parece uma, uma Ferrari. O está competindo contra a nossa maior estrela do festival. Quem vai vencer? Vamos descobrir. Não estou perdendo. Estou aprendendo. Foi mal, Horizon? Angélica, aqui com mais uma novidade. Até agora, Achei, você parece uma Ferrari. Ferrari. Não que eu seja parcial, mas. Vamos lá, Rami! O México tá contando com você. Alejandro aprimorou seu motor e não me avisou. Novo meta? Tomara. A Base interrompe a programação para enviar uma mensagem ao Rami. Está correndo na qualificatória. Meu amigo, sei que ainda nossa, não nossa, acabou, nossa. mas se você perder seu priminho, nunca mais vai te perdoar. Ah, deixa isso para as estrelas de verdade. Vamos lá, vamos lá. Rame contra a estrela. Quem é? A estrela, é claro, Dex. Você me deve um almoço. Nah. <risos> você não vai facilitar para mim. Ah espera, é a live? Aqui, a qualificatória, o da Puls, a estrela tá na liderança, eu cheguei na hora certa O diálogo do Horace é muito engraçado né? Mano, impressionante o reflexo né Se você vencer, pode me muito dizer bonito. como melhorar? Esta é a Platformática do Rio Estadio. E aquilo lá é uma estrela do festival correndo para a vitória na qualificatória. Acho que acabou. Ou será que não? É aí. Uau. Essa pista tem muita aderência e tem muita. O carro acelera muito nessa pista. A borracha eu dela acelera acordei. muito. Poxa e você Tô gostando muito, Jason. Muito top a expansão. Muito top. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Aê. Você venceu o Rami no desfiladeiro dos pilotos? Sim, é lendário. Acho que vale a classificação experiente na academia, né? Vou atualizar sua programação. Cadê? Eu preparei outro evento. Algo que vai te ajudar a entender Nossa, a emoção suprema de um banda a pesada de Hot Wheels. Cadê? Ah, agora... Ah, tá. Agora liberou os eventos da classe S1 pra gente fazer. Ah, boa, boa. Entendi agora.